Esta província, melhor deixá-la assim como está. E por todos os chefes e sete. É. No coração da Mata Atlântica, algo ocorre. O diretor, quando é que você vai me chamar? O que, que é isso? É uma luta? É Trata-se de uma luta, de ideias. Não é fácil vencer com ideias. Esse filme é meu. Onde é que você vai fazer seu em Caracas, Buenos Aires, Havana? Não, senhor! Um veterano diretor de cinema está empenhado em iniciar as filmagens de seu tão almejado projeto. A primeira missa. Não tínhamos fiéis cristãos para celebrá-la e a missa foi rezada em latim. Latim, meu diretor! Olha só, tu vai filmar esse negócio ou não vai filmar? Forças contrárias a esse propósito parecem impedi impedir. Espacho, ebó, vela, o que tiver que fazer, você faz. O calor é muito forte, a natureza é hostil. É possível que haja mortes. O tempo é sexo e dinheiro não é produtor. O diretor de cinema tem que superar todos os obstáculos. Não há vento que possa mudar a minha vaca. Vamos pra briga então, certo? Venha ver de quem será a vitória. Breve, neste cinema, A Primeira Missa, ou Tristes Tropeços, Enganos e Urucum. Um filme de Ana Carolina.